uma certa estrutura. Usem esta primeira tarefa para inclusive pegar a sensibilidade em relação ao sistema, de ver como as peças se conectam entre si, que é, cuidados vocês têm que ter na montagem, e principalmente pensar que vocês vão estar construindo coisas espaciais, portanto vocês vão ter que estabilizar a estrutura para todos os movimentos possíveis. Não pensem em estruturas planas porque não vai funcionar, certo? Ela tem que estar no espaço estabilizado, senão ela vai se desmanchar, certo? Giovanna, qual a importância da competição de mola? Bom, a importância da competição é, além de divulgar que os kits existem, que eles estão aqui na URGS disponíveis para os alunos e para os professores usarem, é também uh, fazer com que os alunos botem na prática aquilo que a gente vê em sala de aula nas disciplinas de mecânica vetorial, mecânica estrutural 1 e mecânica estrutural 2, que é o que a gente, pode, a gente aprende em sala de aula e aqui eles têm a chance de botar em prática e ver o que, que realmente acontece.